vídeo hoje pessoal estamos aqui para gravar mais para o um código de jogo 2 é gente então vamos lá eu vou fazer esse vídeo bem rapidinho e eu também vou chamar aqui o ajudante que ele não me explica o roteiro ele uhum. não fala nada aqui é o papai Jujuba oi não que tem esse comentário pessoal perguntando que faz missão e não aparece não sei o que não sei o que então vamos mostrar aqui, eu... tem gente que tem dúvida ainda de pegar a código, então assim para entrar, aqui sai aqui, clica em logo aqui. aí você vai estar aqui nessa tela né, aí você é, vai em joy que... use, que ser rápido, mas tem que falar o que você tem que fazer né, aí depois de clicar em joy use, vocês tem que clicar e depois você clica aqui e coloca o seu, o meu não, gente. Eu vou colocar o meu Hyper Unicorn, que é o meu. E vocês colocam o de vocês. Pode ser até por Quikr. Não, não vai aí não. Seus usuários do Roblox. Aí logo. Loga. loga. <risos> então ali é a quantidade de Robux que E tenho. essa mês que antiga, que eu tava e... 38 Robux. Não, 38 Robux já tem. Yeah. Só de código, hein? Código e essas missãozinhas que faz para pe pegar o Missãozinha chave pontos. Vamos colocar o primeiro código, aí? gente vai ter que fazer coisa um aqui. eu acho Média Pra ganhar dois Robux Média Você viu lá, que ela mostrou? Aham uhum. okay. Tem que fazer uma oferta Tem que fazer o oferta Mas eu não entendi que aquela coisa, aquela mensagem lá Aquela azulzinha Não, é que lá é outra coisa Hummm pegar aqui é, mostra lá de novo, põe o código lá de novo Ah, gente, aqui, o código é médio Aqui, ó, é este código Aí você vai dar o quê? Submit E precisa fazer uma missão Olha lá Complete uma... Traduz aí Rapidinho não se não deu. Mas é assim, tradu é, traduzido é Faça um... uma oferta para conseguir usar esse código. Isso Aí você vai pegar o do vídeo aí, ó Mostra aí que é do vídeo, esse primeiro, 0.17 Robux pra ganhar. Centavos. Centavos de Robux. Tudo bom. Essa do vídeo... Vocês dão play. Dão play, 3 minutos. Por enquanto vocês vão jogando roblox por enquanto, quem faz isso? Deixe o like, se inscreva no canal e compartilhe o vídeo para seus amigos. Yeah! Speed! Bom, gente, voltamos aqui. Falta 0 segundos aqui. Então, vou desfazer o Saúde. vídeo. Porque. Habilitou o botão. Sim. Habilitou. Habilitou. Pronto. Pronto, a gente. Faz isso aqui, gente. Eu fiquei olhando no YouTube. Aqui, ó. Olha então. lá, já, já mudou, não já? Não. Mudou. Não. Mudou? Mudou agora. Ah, mudou agora. Ah. Então, e aí. gente, então, agora vamos usar o promo code de novo. O promo code é média. Okay, Porque, ó, esse é o meu código. Que é esse aqui, ó. Submit. 40 Robux, que? Uh, Esse uh, código dá? 2 Robux então, Mas como eu tinha 8, 8, 9 e 10 Ele tem Ele deve ter um 100, ele Dá pra pegar uns um 100 a 70 usuários ainda, né? Uh -huh. Então vamos rápido, pai Ah, gente, então Quer resgatar isso aí? Tentar resgatar? Hoje eu vou tentar resgatar isso aqui, gente. Então o outro código expirou. Tá? Então você vem aqui em Witch Todo mundo sabe que não dá pra editar... Tem gente que pensa que não dá pra, tipo, cuidar, é, resgatar os Robux porque eles não vêm em Witch Dray. os Robux você tem? Eu tenho 11. Eu nem nasci ainda. Entrando no grupo. Aí vocês vêm aqui, ó. Dá um Witch Run. Vai precisar fazer outra missão. É, ai que merda. Oi. Esse aqui a gente vai fazer um quiz Então, quiz Porque, tipo, Então amanhã vai... nós resgatamos esse É, papel. amanhã a gente vai resgatar esse 40 40 Robux, Então talvez foi esse E você vai Deus abrir o baú resgatar. lá do Sim, do do, do, do, do Robux Star E Stats Abrir o um baú Ah, verdade Mas, então, pessoal É verdade, pô, <risos> <risos> então pessoal, foi esse vídeo vocês tenham gostado, gente. Me segue no Roblox, entra no meu grupo Roblox Me segue no Roblox, me segue no me entra no meu grupo do Roblox, entra no meu lá Me segue no Roblox Me segue no Roblox, me segue no ZP, por isso a recorde no ZP vai estar na tela, falou